Você por acaso chegou até aqui, procurando por algum tratamento ou cura para ejaculação precoce? Se a resposta for sim, tenho uma boa e uma má notícia para você. Não pense que sou pessimista, tá bom? Mas vou contar primeiro a má notícia. Assim, se você preferir, já pode deixar esse vídeo e procurar alguma solução em outro lugar. Correto? Lá vai, má notícia. Eu não tenho remédios caseiros para te oferecer pílulas e nem conheço nenhum urologista confiável que possa resolver esse problema rapidamente cobrando barato pelo tratamento se você procurava por algo assim sinto muito mas não posso te ajudar sugiro que você procure no google sobre algum tratamento mais próximo a você em conta e que realmente tenha provas de que funciona mas se você quer realmente se livrar definitivamente desse problema em três ou quatro semanas com toda a privacidade e sem nem mesmo sair de casa, lá vem a boa notícia. Eu tenho um amigo expert nesse assunto e já ajudou mais de 11.400 homens comuns como eu e você a se livrarem de uma vez por todas de problemas com ejaculação precoce e dificuldades com a ereção. Ele viveu mais de 20 anos com esse problema, perdendo namorada, sofrendo muito e até com medo de fazer sexo. Já passou por isso? Mas após toda essa jornada, ele descobriu o segredo para dominar orgasmo e ejaculação masculina. Eu sei que você deve estar pensando, ainda que se trata de algum chá, pílula ou oração milagrosa, sei lá. E eu pensaria o mesmo, mas é algo completamente simples, natural, fácil de aplicar e ainda pode ser praticado dentro do quarto sem que ninguém precise saber. Só vai precisar contar a sua esposa, quando ela notar que algo aconteceu, Pois ao aplicar esse método por 3 ou 4 semanas, você vai deixá-la no limite do prazer após vários orgasmos múltiplos. Então, curioso? Ótimo! Sim, eu vou te apresentar esse meu amigo e ele com certeza vai te ajudar. Mas fique tranquilo, é conversa de homem para homem, não precisa se intimidar, ok? Agora eu vou ficando por aqui, mas deixo o site profissional do meu amigo Alfredo, onde você vai conhecer o método simples e natural, que qualquer homem pode aplicar sozinho, em casa e acabar definitivamente com a ejaculação precoce. Para assistir ao vídeo gratuito que revela a técnica exata, basta clicar agora nessa imagem abaixo antes que ela desapareça. Clique para assistir agora.